Então, campo energético, a gente precisa é, aprender que a, a pessoa, nosso cliente, ele chega todo cansado, esmorecido, triste, aborrecido. E na terapia ele vai melhorar, ele vai conseguir uma grande melhora. Só que se você, terapeuta, não, tá, é, não sabe lidar com essas questões, o que acontece energeticamente falando, o cliente ele não faz isso conscientemente, tá? Não é conscientemente que ele faz. Ele faz isso de forma inconsciente, tá bem? Então, a energia dele, como está baixa, ele encontra você que tem uma energia mais elevada, então, o que, que a energia dele faz? Ele vai na sua energia e pega a sua energia para ele. Pega para ele e a energia dele que estava pesada fica com você. Nossa, mas eu não quero isso, Roberto. Perfeito, eu também não quero. Eu me protejo, né? Às vezes tem dia aqui que eu tendo sete, oito pessoas por dia. pessoa se cada pessoa que vier deixar seu, os seus problemas para mim, né? A sua mala de problemas, a sua mala de sujeira, vamos dizer assim. Aí chega no final do dia, precisa chamar o resgate para me tirar daqui, porque eu vou estar demais para baixo, não vou conseguir nem me levantar da cadeira. Por que, que isso não acontece comigo? Porque eu me protejo, tá? eu me blindo, né? no meu entorno né? eu, tenho, eu crio meu campo energético, meu guarda-chuva. Então quero que vocês imaginem aí um guarda-chuva no entorno de vocês, esse guarda-chuva ele protege você dos ataques dessas energias, ou seja, eu entro no campo de batalha, sabe uma batalha? As batalhas medievais, né? Que o pessoal ia lá e tinha um escudo, né? Escudo. Então, aquele escudo é isso que eu quero que vocês criem na sua mente: um escudo. Mas não é escudo pequenininho, né? Não é escudo pequeno. Tipo, né? De Capitão América, né? Que tem aquele escudo, né? Não é só um escudo pequeno. É um escudo, é um guarda-chuva gigantesco, sabe? Campo energético. E essas coisas eu acho, eu acho bastante interessantes que no, no, no próprio cinema, né, nas histórias dos cinemas aí, sempre foi usado essas questões. E quem quem no cinema usou muito foi lá na, na quando tinha lá Star Trek, né, que é mais, mais da minha época aí assistia muito Star Trek, né, Jornada nas Estrelas, né, daquele bem antigo lá, daquele onde começou tudo lá atrás, né, ou seja, quando lá a, a nave, né eles acionavam um botão lá e a nave criava um, um escudo energético de proteção. Ou seja, o cineasta lá atrás, lá em 1900 bolinha, ele já tinha esse conhecimento do campo energético. Então o que, que ele usou? De uma forma né, mais lúdica, né? Este campo energético, onde, o, onde o, os tiros, né, os phasers, né, os, os, enfim, não, atac, não, não acertavam lá a, a nave, a Star Trek, né? quem lembra disso aí então é isso que eu quero que vocês criem em vocês um campo energético tá, um campo energético esse campo energético te protege te blinda e isso é bastante interessante que isso vai te proteger também no dia a dia você vai para lá, vai para cá se move, se movimenta no dia a dia às vezes você entra numa loja num comércio e você não se sente bem naquele local fala, nossa, esse local tá esquisito, né vontade de ir embora daqui ou seja, porque aquele local não está com uma energia legal não está bem lá não está com uma energia legal e aí você, como é você uma pessoa mais sensível você percebe então, se você está com o seu campo de proteção bem ativo você entra no local, faz o que você tem que fazer e cai fora tá? agora se você não tem esse campo de proteção no seu entorno esta energia pesada do local acaba atacando você e o oposto também é verdadeiro Tá? Como assim Roberto? De você chegar num local e sentir, nossa que local legal, que local gostoso, né? na presença de alguém ou num estabelecimento comercial, você entra assim e fala, nossa que gostoso ficar aqui, às vezes nesse local é interessante, olha às vezes nesse local, às vezes o preço da mercadoria é até um pouco mais cara que no outro local, mas, não sei, se sente um prazer, uma vontade de ficar ali. Ou seja, o dono da loja ou as pessoas que ali trabalham, né? de repente nem é o dono, tá? mas as pessoas que trabalham ali têm uma energia bacana, têm uma energia legal. A pessoa está sempre pensando no positivo. Ou seja, o campo energético dessas pessoas está sempre ativo. Então, a gente pode ativar o nosso campo energético de modo consciente, Tá? Ou de modo inconsciente. Tá? Tem muitas pessoas que fazem o bem, fazem, fazem, fazem o bem e não, e não pensam no campo energético. Elas estão protegidas porque elas têm o seu campo energético ativo, só que ela não fez isso de modo consciente. Simplesmente ele está ativo em função das suas ações. E, mas quando você tem o conhecimento disso tudo, você avança. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre cãibras. Tá? Cãibras, cãibras, cãibras. Vou contar para vocês algo que, é, não vou contar o que foi, mas essa semana me ameaçou da cãibra, né? É em mim, eu também sou. Embora eu procuro me controlar emocionalmente, me controlar energeticamente, mas eu estou tô, tô vivo, né? Eu estou susceptível às energias, às emoções que me, me chegam, né? Que a gente está aí e essa semana várias coisas acontecendo coisas legais né mais legais do que não legais mas tudo isso mexe mexe muito com a gente né e eu sou muito sensível a tudo isso que e eu procuro me controlar mas começou minha musculatura começou a querer me pegar essa semana aí eu parei em mim pensei comigo né conversei comigo falei, Roberto tá tudo certo tá tudo se encaminhando o seu projeto está andando, está tudo certo, vai tudo dar certo, tudo a seu passo, tudo a seu tempo. Aí o que, que eu fiz? Eu, sabe? Então vamos falar um pouquinho do Tico e o Teco. Tá? Lembra do Tico e o Teco? Quem assiste os desenhos mais antigos aí? O que é o Tico e o Teco no desenho, né Na minha, no meu modo de enxergar? O Tico e o Teco é, é uma pessoa. É uma pessoa. O Tico e o Teco sou eu. O Tico e o Teco é você. Como assim, Roberto? O Tico e o Teco... São dois esquilinhos, né? Que eles querem na vida deles a mesma coisa. Só que cada um tem a sua personalidade própria, né? Tem um que é mais centrado, mais intelectual e tem um que é muito espivetado, né? Então, mas os, os objetivos deles são os mesmos. Eles querem a mesma coisa. Do mesmo jeito que todos nós, todos nós queremos a mesma coisa. A gente quer ser feliz, a gente quer ser bem sucedido na vida. É, trabalhar, ser bem é, remunerado, bem reconhecido, enfim, ter os nossos valores. Só que cada um de nós, nós temos uma personalidade diferente. Então, o Tico e o Teco são personalidades diferentes. Então, quem na, no filme, né, no meu modo de assistir o filme hoje, assistiu o desenho Tico e o Teco, quem nunca assistiu, procurem aí, os mais jovens talvez nunca tenham assistido o Tico e o Teco, mas o pessoal da minha faixa etária de idade sabe o que eu estou falando. Busca aqui no YouTube, deve ter vídeos do tico e teco. Procurem olhar para o tico e teco como se fosse uma única pessoa. sabe Só que cada um tenta fazer de um jeito. Aí ele dá aquelas confusões. Né? Daquelas confusões. Então, é, sente-se em você. Então, o Roberto, essa semana, estava meio tico e teco. né E aí, eu opa, juntei tudo, harmonizei, me harmonizei entendi tudo o que estava acontecendo, o meu tico e o meu teco, cada um não para um lado, senão virava confusão, aí quando eu fiz isso, eu coloquei meu tico e meu teco tudo juntinho, aí eles começaram a trabalhar juntos, e aí, conclusão, a minha cãibra foi diminuindo, Ó, por quê? porque eu trabalhei aqui dentro de mim, é isso que eu quero ensinar vocês a fazerem, vocês terapeutas, vocês meus alunos, e que na terapia, quando você estiver fazendo a reflexoterapia, tá? Que tem a reflexologia e a reflexoterapia. Você ter como levar esse assunto para o seu cliente e harmonizar ele. E trazendo ali os pontos dos pés tal, para fazer essa harmonização. Legal? O que é cartas na manga? Tá? Não como um jogo de baralho, né? Enfim, mas cartas na manga. Sabe ali atrás de mim, ó? Vocês estão vendo aqui atrás de mim. Tem vários certificados. O que são esses certificados meus? São cartas na manga. Cartas na manga. Ou seja, meu cliente chega... Ó, meu certificado de reflexologia é esse que eu estou apontando aqui. ó, Esse é o de reflexologia. Olha quantos outros eu tenho. Por quê? Eu uso só reflexologia com meu cliente ou reflexoterapia? Não. Não, eu não uso só esse. Eu uso ele e uso... Todos eles numa única sessão? Não também. Ou seja, num jogo... Vamos voltar para o jogo. A gente nunca joga o baralho inteiro. A gente joga algumas cartas. Entendeu? Então, você, terapeuta, você precisa ter cartas na manga. Você precisa ter mais conhecimento. Nossa, estou adorando o que o Roberto está falando. Quero muito me aprofundar nos estudos dele. Legal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Mas não pare, não pare só no meu estudo. Procure outras coisas. Mas o que, que você me recomenda fazer, Roberto? Primeiro, eu quero que você respire, sabe? Respire e sinta em você. Qual, o, que área que você mais gosta das terapias naturais? Das terapias é, é, integrativas, né? das terapias complementares? O que, que você gosta mais? Você gosta mais de cromoterapia? Trabalhar? mais a parte sutil, você gosta mais de reiki, você gosta de quick massage, né? Tem a cadeira da quick, ma oh, cadeira da quick massage aqui atrás, é uma carta na manga, é uma massagem que faz na coluna, nas costas, vai até a região do cox trabalha punho, crânio, né? Ah, o que mais você gosta? Ah, você gosta de auriculoterapia, né? A auriculoterapia é acupuntura, deixa eu pegar aqui o mapinha da acupuntura que está aqui na minha mesa aqui, ó. Ah, Roberto, eu gosto muito de acupuntura, de auriculoterapia. Então procure, sabe? Cartas na manga. Cartas na manga são cursos é, rápidos, né? Porém, não vai fazer qualquer curso, hein? Por favor, hein? Por favor. Se você for optar por fazer um curso de reflexologia, não vai fazer qualquer curso, tá? Você, entendeu? Ah, se você optar por fazer meu curso, obrigado. Mas se não for fazer meu curso, se você for optar para fazer um outro curso... Faça um curso que te dê, sabe? Tá? Procure cursos nessa área do estudo, a área holística, né? Que mais lhe agrada. Assim você vai fazer um curso que você tem vontade de fazer, não fazer um curso por obrigação. Ah, o Roberto falou que eu tenho que ter um monte de curso para eu me dar bem. Não é isso, eu não falei isso. Eu falei que você tem que precisar estudar. Não se acomode. Não se acomode, estude, tá bem? Tem um cliente que não dorme muito, não dorme muito triste, com medo, insegurança. Já fiz a reflexologia duas vezes. Já dorme bem, mas está com medo e insegurança. É um começo, é um começo. A terapia não é ó, não é assim ó, de uma hora para outra que o cliente vai melhorar. Tem muita coisa envolvida, muita, muita coisa envolvida, né? Talvez, se fosse eu atendendo, tal, né? Provavelmente eu, né? Obviamente que eu, eu tenho mais experiência, talvez eu teria entregue para ele já algo a mais. Mas é natural, vocês estão aprendendo e você já está colhendo resultados. É isso que eu quero de vocês. Vocês não vão ser de uma hora para outra que você vai colher os mesmos resultados que eu colho. É um processo natural de aprendizagem, tá bem? Então se alegre, comemore, fique contente com você, sabe? Olhe para o espelho e fala parabéns sabe, se reconheça, você está aprendendo, então, lembra do, do protocolo que eu ensino vocês fazerem, quando for fazer a massagem nos pés, você fez a massagem hoje, legal, terminou, o cliente ajudou para a semana que vem, na semana que vem e durante a semana você veio já em contato com o cliente, o cliente tinha insônia, então a insônia já está ficando para trás, tinha medo, já está dormindo, Agora você vai avançar em outras coisas. Tem medo e insegurança. Lembra dos cinco elementos? Chave de ouro. Chave de ouro. E tem muito medo e insegurança. Ó. Elemento água. Então provavelmente o seu cliente, ele está muito no elemento água. Então vamos dar uma passadinha rapidinha aqui. Porque já que é uma aula também hoje para a gente tirar dúvida, né? Então o que, que você pode fazer? O que, que corta essa ação da água? O que, o que, que reduz esse medo? A terra. A terra na lei de contenção. Então, se você trabalhar com mais intensidade a terra no seu cliente, você vai dar uma melhorada nessa questão desse medo, dessa insegurança. A terra, nós temos o baço, o pâncreas e o estômago. Como que eu vou fazer então, Roberto? Na terapia, você vai dar mais atenção. Você vai fazer o pé todo, massageia por igual o pé todo, tá? E você vai dar mais atenção no caso no baço pâncreas e no estômago quanto de mais tempo você vai dar terapia você vai fazer 20 minutos no pé direito e 20 minutos no pé esquerdo tempo total tá então aqui desses 20 minutos no pé direito você vai fazer aí vai tirar uns 3 a 4 minutos para ficar nesse sistema baço pâncreas e estômago quando você vier para o pé esquerdo dos 20 minutos você vai tirar 3 a 4 minutos para ficar dando mais atenção ao baço, pâncreas e o estômago. Com isso você vai cortar, você vai começar a reduzir, a conter, conter essa questão do medo. Então é assim, ó. Se está tá com infecção cutânea, ou seja, está com ferimento exposto, está com ferimento aberto, no pé machucado, no pé machucado eu não mexo, tá? Eu não trabalho o pé machucado. Porque eu posso estimular mais ainda a contaminação, né? E posso me contaminar com outras questões que você está carregando. tá? Ah, mas e se trabalhar com luva? Então, eu não gosto de trabalhar com luva. Eu não gosto. Então eu não trabalho com luva. Se o cliente está com o pé machucado, eu já não vou mexer porque risco de aumentar a área de machucado. Entendeu? E eu não, não trabalho com luva. Eu faço a desinfecção das minhas mãos. Faço a desinfecção, a limpeza, a higienização dos pés e parto para a massagem. Quantos dias da semana e durante quanto tempo e quais pontos específicos posso fazer a massagem com uma pessoa que queria tratar uma alergia? Então, lembra, eu gosto de estudar o meu cliente por inteiro, tá? Eu gosto de estudar o meu cliente por inteiro. Então, eu vou fazer aqui um, um esboço do que é um iceberg. Lembra o iceberg? Tá? Aqui tem um relatório da aula, eu vou fazer, ó, tá aqui o relatório da aula de hoje, que eu guardo tudo, hein? Eu vou fazer aqui um desenho, o um nível do mar, nível do mar é esse risco aqui, ó, nível do mar é esse risco aqui, tá bom? Eu vou fazer uma pontinha aqui, tá? Fiz uma pontinha aqui, ó. Isso aqui é a ponta do iceberg, isso aqui é aquilo que você enxerga. Isso aqui é a alergia, tá bom? Isso aqui é a coceira no corpo que o cliente reclama, tá bom? Isso é o que se sente, isso é o que se vê, tá bem? Só que o iceberg ele tá debaixo da água também, né? O iceberg grandão, grandão, grandão, grandão, grandão, grandão, tem ponta tal, ou seja, ó, a alergia é tudo isso, a alergia, a dor, a enxaqueca, a fibromialgia é tudo isso. Só que o, o cliente reclama disso. O cliente reclama disso. Eu trabalho na terapia, eu trabalho isso no cliente, que é a queixa que ele trouxe no dia. Melhoro isso. E na segunda, terceira sessão, a gente começa a trabalhar isso aqui. Ó, tá? Que aqui é onde está gerando isso. Entendeu? É aqui tudo que faz isso aparecer. Então, se eu tratar isso aqui ó, com a reflexoterapia, isso aqui vai ser uma pele ou a dor melhor, a fibromialgia que vai embora, a insônia que melhora, entendeu? Tá? Então, alergia. O que é alergia? Né? Eu, Roberto, já comentei isso nos outros vídeos. Eu digo isso com propriedade, tá? Porque eu sou uma pessoa alérgica. Eu sou uma pessoa alérgica. E quando eu me dei conta disso, por quê? Porque como eu trabalho nesta área do, do entendimento do, do ser, da pessoa, da cabeça... Então eu procuro me cuidar. Lembra que eu comentei agora de pouco, alguns minutos atrás... Que essa semana passada começou a querer me dar cãibra? Por que começou a me dar cãibra? Aspas. A cãibra era uma alergia de tudo que estava acontecendo. Então às vezes o corpo ele reclama com a urticária, com a coceira, com isso aquilo... Às vezes o corpo reclama com a cãibra. Às vezes o corpo reclama com a dor de cabeça ou com a fibromialgia que fica mais aguda. Isso o que é? Isto, aspas, coloquem entre aspas, isto é a alergia. Eu sou alérgico a essas coisas. Eu sou alérgico a ficar contrariado. E eu tenho alergia com quem me contraria. Sabe? Entenderam a analogia da questão? Eu, eu sou alérgico. A quem, fica, a quem não concorda comigo, eu falo alguma coisa. Numa, numa reunião, coisa e tal. Alguém que não concorda comigo, eu sinto alergia daquela situação. Isso é uma contrariedade. Isso me deixa desgostoso, me deixa perturbado. E isso começa a mexer na minha cabeça, no meu emocional. E aí dentro de nós, nós temos nossos gatilhos para a gente se corrigir. E como a gente, como, né? Eu não me coloco tanto nisso, porque hoje me cuido. Mas como a maioria das pessoas não estão ligadas com isso, não estão percebendo esse movimento interno, ela acaba sofrendo com aquilo que aparece, tá? Com aquilo que aparece, ó. O que aparece é a coceira. Então, a alergia, tá vendo aqui, ó? A alergia à coceira. A dor de cabeça, a fibromialgia, é aquilo que o cliente reclama para você. Só que tem que trabalhar aqui embaixo também. Tá? Então, alergia, de uma forma geral, é você aprender. E não é fácil. Não é fácil. Porém, eu tô aqui para ensinar. Quem quer aprender, fica perto da gente aí. Tá bom?